Pô, eu queria fazer uma pesquisa de campo sexo antropológica pelo brasil sei lá pelo mundo assim experimentando e passando por aventuras sexuais assim de cada lugar de cada cultura hein? Isso é muito legal. Pô, a galera do mochilão eles podiam retribuir todas as caronas e todas as hospedagens gratuitas sei lá, Couchsurfing, é, fazendo um, como um fazendo um Couchsurfing móvel assim pelo Brasil e tá dando carona pra galera, hospedando e andando. Pô, esse é muito bom. Eu queria ter feito essa também. Essa é, Também tem a turma das Artes, né? Pô, eles poderiam viajar assim, é, se inspirando em pessoas simples, assim, comuns. E aí as obras de arte, a venda dessas obras de arte poderia retornar para essas pessoas, para a comunidade e tal. Pô, isso, isso seria muito legal também, mas eu não sou nem artista e também não, não fiz isso. Queria fazer um cinema itinerante, só colocar uma coxa assim do lado da Kombi e tal, e, e aí passar uns filmes locais, assim, né, pô, ia ser muito bom também. Ou o... ou... ou ensinar e fazer música com a galera né, pô, fazer misturar umas músicas assim com cada região, mostrar um pouquinho de outros lugares daria pra fazer uns shows assim, ah, ia ser muito massa mas a melhor assim, quando, quando acabar a temporada de verão agora podia rolar o circo da dona Belica Móvel, uma palhaçada pela ilha, depois pelo litoral de Santa Catarina, por toda Santa Catarina, pelo mundo. Diz aí, dona Velica. Ah, essa vai ser muito boa. <risos>